E eu te peço que não abuse muito dessa dica, né, porque os próximos que vão pedir... Pessoal, como é bom compartilhar conhecimento. A gente participou aí da promoção Cartão Turbinado do Banco Inter durante cinco semanas, né, e muita gente conseguiu aí o seu cartão Black. E uma coisa que dificultou em relação a esse cartão é porque você não pode ter mais cartões adicionais, né? Isso aí faz toda a diferença porque se você for casado ou ter uma namorada ou qualquer coisa do tipo, você vai precisar de mais um acesso à sala VIP. Então você só vai ter acesso ao seu e não ao do seu companheiro ou da sua companheira. Isso aconteceu porque muita gente estava abusando dos acessos às salas VIP. Então antes você tinha direito a pedir cinco adicionais e quem tinha o cartão Black pedia para todas as pessoas da família. Então o banco viu que aquilo ali só estava tendo muito prejuízo, né? E aí foi por isso que o Banco Inter bloqueou esse, esses adicionais. Então você não tem, a princípio, direito a ter adicional. Você só vai ter direito a adicionais se você tiver o cartão do Banco Inter através do investimento de 250 mil reais. Aí você vai ter direito aos cartões adicionais. Mas eu vendo os comentários do pessoal aqui no canal, né? Velho, passaram uma informação preciosíssima que a gente tá tentando aqui vou dizer para vocês que não é garantido tá não é certeza que vai dar certo então essa informação aí vale ouro mesmo vale ouro demais então eu vou te pedir que você se inscreva aqui no canal porque eu vou te mostrar ela aqui como é simples e vai te dar uma ajuda muito grande né se funcionar também não vou te garantir que vai funcionar porque para mim deu certo e aí, algumas pessoas também falaram que deu, e então vamos ver se vai, vai dar para você também. Então, a gente está aqui no aplicativo do Banco Inter. Eu vou abrir para vocês aqui o cartão, né? Os cartões, tá abrindo aqui, e aí olha só, aqui está mostrando que eu tenho o Black. E tenho mais o black do adicional aqui, ó. você pode ver que é o adicional. E aí como que eu consegui isso, sendo que a gente participou dessa promoção aí que não dava o cartão adicional, aí o cartão black adicional. E simplesmente você precisa primeiro pedir o adicional, você primeiro solicita o adicional mesmo para o gold. E aí depois que você solicitar o adicional, você solicita o upgrade e aí, pode acontecer isso, pode ver que no meu ali apareceu que tem os dois, né? Os dois estão como Black. Então, ainda não recebi o cartão, eu espero que receba. Por isso que eu tô dizendo que não é certeza que vai dar certo, né? E eu tô esperando que dê certo porque tá mostrando aqui os dois cartões. Assim que você solicita o upgrade é bem rápido, já apareceu no meu aplicativo assim que eu terminei de falar com o atendente solicitando o upgrade, apareceu o meu principal lá como Black. E o adicional também como Black. E aí eu estou bem feliz aguardando aí por isso, né? De qualquer forma, eu já vou conseguir o Black, para mim já vai ajudar bastante, porque tem vezes que eu tenho que viajar sozinho e eu vou ter, poder acessar a sala VIP tranquilamente. né Mas seria melhor, claro, e eu espero que dê certo essa, essa dica aí para vocês, de que o adicional também. Tem a possibilidade de ter o Black. E eu te peço que não abuse muito dessa dica, né? Porque os próximos que vão pedir também, de repente o Banco Inter pode abrir logo o olho aí. Eu não tenho certeza se vai dar certo, como eu disse, né? Mas aí vai impossibilitar outras pessoas de pedir, beleza? Então comenta aqui se você vai pedir seu Black já com essa dica, beleza? E se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. Valeu, até a próxima.